Não, não pode haver qualquer entrada de recurso financeiro oriundo de pessoa jurídica, ainda que seja via partido e ainda que tenha sido recebida por esse partido, quando era permitido. Recursos de pessoas jurídicas são fontes vedadas e comprometem de forma irreversível as contas eleitorais. Esse é um cuidado que todos devem ter partidos e candidatos. Contadores e advogados orientarão seus assessorados nesse sentido. Um grande abraço, até o próximo áudio ou vídeo.